retomamos a apresentação, iniciaremos contigo, mas uh, retomamos agora, uh, te passo a palavra para fazer os, os teus 10 minutos com tolerância de 15, já uh, usando 5 de tolerância como tempo estabelecido, tá bem? Então, a palavra certo, é combinado. sua, a palavra é sua, obrigado. É, o pessoal vai compartilhar, eu acho que já está com a tua apresentação e ter vontade aí para usar o, o tempo da forma que lhe convier. Bom, obrigado então mais uma vez por estar aqui. Trago alguns questionamentos dentro da temática colocada. Então eu peço que possa de passar para o slide seguinte. Só para contextualizar. Ah, neste momento eu não estou em Santa Maria, estou mais próximo da Argentina do que com, de, de, de Santa Maria, então uma foto aqui é do Rio Uruguai que faz fronteira com a Argentina. E também questão já ah, para discutir o ah, uso de imagens né, que a gente faz ah, também na produção de rei Pode passar para o seguinte, por favor. Dentro do tema proposto para este painel, eu destaquei três aspectos para discutir aqui, nesses dez minutos que eu tenho, que são as necessidades dos professores, pelo trabalho que a gente vem realizando, que conseguimos observar. Vou destacar também algumas ações do grupo de estudos e pesquisa de tecnologias educacionais em rede, que é o GPT, que a professora Helena já colocou. E alguns, algumas consequências, então, da questão dos REAs, da formação uh, pós-pandemia. Pode passar, faz favor, aqui eu botei o geral, agora eu vou especificar. Bom, quantas necessidades, a gente, nesse contexto de pandemia, e principalmente os professores da educação básica, e também professores do ensino superior, que não trabalham na educação à distância, mas que também não, não digamos assim, não estou isolando quem trabalha na educação à distância, houve uma, uma necessidade de, de acesso a recursos educacionais digitais para trabalhar de forma não presencial ou de forma remota, também como é outra, outra expressão utilizada para designar esse trabalho que está sendo realizado agora. Então, saber onde encontrar recursos educacionais também é um conhecimento, nesse momento, muito relevante, e saber diferenciar um recurso educacional digital disponível na internet, que temos muito, do, de um REIA, como o professor Guilherme uh, Cristiana, aliás, no início já colocou, o que diferencia um REIA dos outros recursos educacionais são as licenças adotadas, uma licença aberta que vai especificar o que, que o autor eh, permite que outra pessoa faça com o seu recurso sem necessidade de solicitar a, a permissão direta ao autor. A licença já vai especificar isso. Nessa condição também entram os recursos que estão em domínio público, mas aí também depende do, do professor é, ter o conhecimento para identificar também um recurso que está em domínio público. E também pode ser um termo, muitos repositórios usam os termos de uso ou informações sobre os direitos autorais, que vai especificar de que maneira cada recurso pode ser utilizado. Então, se o professor, ele, com essa necessidade de produzir, eh, materiais didáticos, eh, nesse momento de pandemia, para o trabalho não presencial, se ele utilizar a vai potencializar essa produção do material didático, porque ele pode reutilizar, reusar já um recurso existente, ou então, a partir desse recurso existente, produzir um novo recurso, adequar para uma nova, um novo contexto, para os seus alunos, para as necessidades várias que o professor sentir. Então, nesse sentido, já é um, uma ajuda, um avanço, né, a produzir material didático com materiais já disponíveis, mas também o professor pode produzir o seu material, o seu REI original, como a gente tem designado, é um material que ele vai observar os direitos autorais, vai ser de autoria ou feito com outros recursos abertos, e adotando uma licença nesse recurso. Então, outra questão que já também complementa essa, é o conhecimento do professor, a necessidade de conhecer como os recursos, conhecer e observar como os recursos estão disponíveis na internet, de forma aberta ou, com, ou fechado, com, com os direitos patrimoniais, no caso, que não permite o reuso. Então, esse conhecimento vai, às vezes acontece, como a professora Helena já colocou, confundo estar online com uma licença aberta. Não, o estar online, muitos, a maioria dos materiais didáticos estão somente online e não tem licença aberta. Então, eu tenho que saber o que está online não tem uma licença aberta, não é de domínio público, não tem um termo que especifique a condição, ele só pode ser utilizado da forma que está e onde está, quer dizer, online. Não pode ser copiado, redistribuído e muito menos alterado. Ah, nesse contexto, então... É necessário também, como a professora Helena já, já, já colocou, então para os professores é uma demanda de ter uma fluência tecnológica pedagógica, que vai depender de conhecer o repositório, saber identificar dentro desse repositório, que são poucos que existem com somente REIA. Normalmente os repositórios englobam, integram todos os recursos disponíveis, abertos e fechados. Então, o professor precisa conhecer um pouco da, da lei dos direitos autorais, conhecer o básico das licenças abertas, para poder ah, decidir, ou identificar, caracterizar, se o recurso é aberto e, e qual é a permissão que ele tem, o que, que é possível fazer. Então, esse é um conhecimento é, muito demandado, e que né, nesse contexto de pandemia é, fez muita falta para os professores. E isso demanda prática, né, não, não é assim, você tem que conhecer, praticar, sabe, vai um tempo de aplicação, não é de um momento para o outro, ou ler ou somente um tutorial que vai conseguir. Com as práticas vai melhorando, assim como vai melhorando a fluência também. Pode passar, por favor, o seguinte? Bom, sobre as ações é, do GPT, é, principalmente no período da pandemia, mas já vínhamos também trabalhando antes, a gente... Uh, vários participantes do grupo a gente teve fizemos muitas web conferências por solicitação de instituições educacionais ou grupo de professores uh, sobre direitos autorais sobre rei sobre produção de material didático também a gente produziu nesse período dois livros um e-book que já está disponível um outro que logo uh, estará pronto sobre rei Continuamos a produção de réia, nosso grupo também produz, estuda, pesquisa, faz formação, mas também produzimos réia. E as pesquisas continuaram, nós já temos uh, no grupo de pesquisa dissertações de teses sobre réias já defendidas, e temos outras sendo desenvolvidas nesse momento. E, e temos trabalhado desde 2016 com formação de professores em curso de capacitação sobre os réias, um curso que foi criado quando eu fiz o doutorado na Universidade Aberta de Portugal, eu, a gente criou esse curso, é claro, eu e a orientadora e co-orientadora, e esse curso, a designação dele é RE, Educação para o Futuro, as duas primeiras edições aconteceram em 2016, é, para professores do ensino médio, que era o público-alvo da minha pesquisa, da região central, das escolas públicas da região central do Rio Grande do Sul. E, desde 2016, como a proposta do curso, e todos os materiais didáticos desse curso são abertos, ele tem sido implementado em outros contextos. A primeira, a primeira e a segunda implementação, em 2016, a gente submeteu, concorreu a um edital da UFSM, foi como curso de extensão da UFSM. Depois, a gente organizou um outro projeto, e a professora Helena submeteu num edital da FAPERGS, que foi aprovado, e a gente é, recebeu... É, conseguiu ofertar esse curso, estamos finalizando agora, recebemos verba para isso, para ofertar o curso para um público de mil professores da educação básica e também técnicos que trabalham nas escolas. E esse curso também a gente desenvolve ele nos cursos de capacitação do Núcleo de Tecnologia da UFSM. Então, esses contextos, com alguns outros, né, a gente tem desenvolvido, então, desde 2016. Nesse período, o alcance é, de professores, mais ou menos, que a gente teve em torno de 1.300 professores que a gente conseguiu, é, pelo menos, é, que eles obtivesse algum conhecimento, ou começasse o seu conhecimento sobre a Réia, é claro que também no curso curto a gente não não pretende tanto. Mas nesse curso a gente trabalha o conceito de Réia, é, saber identificar o Réia, as licenças autorais as licenças abertas, aliás, os direitos autorais, porque não tem como identificar um raio se eu não conhecer um pouco dos direitos autorais e não conhecer as licenças abertas. Os repositórios é muito importante, que já foi colocado aqui a questão dos repositórios, é muito importante a questão de onde colocar essas licenças no, no recurso, no repositório, porque tem sido uma dificuldade na, na, nas nossas práticas com os professores, na formação, ah, de como identificar a licença no repositório ou, ou no recurso. Então, quem trabalha com repositório, e que nós também temos um repositório do nosso grupo, é, deve atentar para essa questão, que é uma das, uma das dificuldades que os professores enfrentam. Pode passar para o seguinte, faz favor. Sobre as consequências, então... É, eu apontei algumas aqui, tendo como fundamento todo esse tempo de formação de professores, de pesquisa e atuação e produção também, e própria experiência né, do, do, com o grupo. Eu destaco a relevância dos materiais didáticos, porque nesse contexto de pandemia, que o professor, de um momento para outro, principalmente educação, o professor da educação básica, teve que sair do, do, do, do, da modalidade presencial e, e cair num, num ensino não presencial. Então, imagina a dificuldade e a necessidade que ele tem de materiais diversificados em formatos diferentes, inclusive, porque os alunos são diferentes, né? É, aumentou também e, e demandou, e é uma consequência da pandemia, o conhecimento sobre o reuso e produção de reia, isso dentro do contexto que temos trabalhado, Claro que aumentou muito o reuso de materiais com direitos autorais também, e que nem sempre se observa né, o, o, que é, é, o que é permitido ou não fazer. A compreensão do potencial dos REAS, porque é uma diferença, a gente até classifica que é uma inovação disruptiva de tu tu produzir material didático aberto e, e produzir material didático de forma fechada, como tem sido a tradição e como tem sido majoritar, majoritariamente eh, trabalhado. E também aconteceu, um minuto mais eu já concluo, aconteceu assim a integração das tecnologias nas práticas didáticas, que é um tema pesquisado por vários professores no mundo todo, há muito tempo, eu inclusive trabalho desde 2002 com formação de professores, já trabalhei em projetos do Proinfo aqui no Brasil, e é uma dificuldade, então não fazia formação, formação, mas o resultado era muito lento, aplicação, integração muito lenta. E na pandemia, querendo ou não, sabendo ou não, os professores de um momento para outro tiveram que integrar as tecnologias, porque sem tecnologia não tem ensino remoto, não tem educação a distância, não é possível. Então, precisa de tecnologia e precisa de recursos. Destaco também nesse contexto, então, para pós-pandemia, a conscientização dos professores quanto à sua autoria. Eles são autores de materiais didáticos, sempre foram, só que esses materiais não eram compartilhados, não eram produzidos de forma colaborativa, não eram disponibilizados em repositórios para serem reutilizados por outros professores. E também acredito numa aproximação, mudança entre... Essa grande diferença do ensino presencial e online. Versões híbridas ou outras metodologias devem uh, serem uh, adotadas, digamos, nesse contexto de pós-pandemia. Então, são esses os destaques que eu reuni para essa conversa inicial estou à disposição depois para questionamentos. Obrigada, então, pela participação nesse evento tão importante e pela atenção de todos. Muito obrigado, professora Amara. É, tem um ponto, que eu acho que, inclusive, eu faço um gancho para o Tel e para o Oi que vem em seguida, os dois, e o Tel agora na sequência o Oyarso depois, e o E depois, mas um, uma questão muito importante que tu e a Mara trazem, que é sobre essa capilaridade das ações que vocês fazem chegando ao chão da escola, para o professor de educação básica, então nós temos algumas experiências pelo menos no sul e na e na UFEL, a gente atuando em níveis do ensino superior a professores isso já está sendo complicado para supostamente instituições que têm mais infraestrutura mais preparo mais robustez agora a escola a de educação fundamental no município e a de ensino médio no estado elas são precarizadas elas não têm infraestrutura que uma instituição de pesquisa e ensino superior tem então, tem dois pontos. Primeiro, uh, na verdade, três pontos que tu trouxeste, que a Mara, que a, que, a, que a Helena trouxe também, que eu também vou, vou, vou puxar para o debate depois. Primeiro, o professor ele tem que saber fazer duas coisas. Primeiro, fazer a curadoria, identificar o que é recurso aberto, o que, que ele pode usar, de que forma que ele pode usar. E a outra é incorporar esses elementos nas suas produções próprias. Tu trouxeste muito bem esse tema. O professor não sabe ainda lidar com isso, com os direitos autorais, com as licenças, com o direito patrimonial e as licenças de uso, para que ele possa incorporar isso nas suas produções, ou que ele faça curadoria e use de forma correta os, os conteúdos que ele achar na internet. Na web. E aí tem um ponto fundamental. Assim, ó, a web não é terra sem dono. Não dá para sair pegando e fazendo o que quiser, porque está online e a gente poder fazer qualquer coisa não pode e a ah. prática é assim né então isso dificulta muito os cursos de formação é, tu estuda estuda e na hora de praticar ele volta a praticar o que está habituado a fazer que é tipo sem dono digamos vamos trazer isso depois para o debate obrigado Mara